Olá, para escrever uma nova mensagem no OpenRP, basta clicar em escrever uma nova mensagem, digitar o destinário, o assunto, a mensagem que, vo que você deseja enviar e clicar em enviar. Bom, é isso e obrigado!